Antes de tudo já vai deixando seu like e se curte vídeos assustadores para assistir no escuro ou assustar seus amigos, você está no local certo. Então inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Você desesperado dentro do ônibus lotado morrendo de dor de barriga, você desce do ônibus e corre para casa e quando chega no banheiro bate de frente com isso, você não vai acreditar no que este homem achou dentro da privada. Acho não acho, não acho. Acho não acho. Acho não acho. Acho não acho. Acho não acho. Acho não não acho. Acho não acho. Acho não não acho. Seguir foi registrado dentro de um manicômio na Venezuela no ano de 1997. Em um quarto coletivo de pessoas com deficiências mentais, um barulho aterrorizante causou desespero. das três da madrugada, um paciente teve um surto e começou a gritar. Por mais que eles sejam loucos e acostumados com isso, dessa vez foi diferente, pois o grito era dez vezes mais alto do que o nível máximo de decibéis que o ser humano pode alcançar. Viu como as pessoas não sentirem medo porque foi muito bizarro. Estaria este homem possuído por algum demônio? Estaria ele se transformando em uma fera ali mesmo na frente de todo mundo? Deixe a sua opinião nos comentários. Este é o brinquedo de um parque de diversões chinês. All right, here we go. Gonna put my quarters in. Gonna put my hand in. Yes! You got present. I am the great Chopman. Move your fingers in my golden gauntlet till I summon up my mystical power. Oh my gosh. consiste em inserir a mão naquela luva e tê-la decepada por um boneco munido de uma lâmina de guilhotina fiada. Não podemos mostrar os resultados para não infringir as diretrizes do YouTube. Mas por que todos os dias dezenas de pessoas colocam as mãos neste dispositivo decepador? Segundo rumores, seriam pessoas que sofrem com vício de roubo e outras práticas inapropriadas com as mãos. Eles recorrem ao brinquedo a de combater o vício antes que caiam nas mãos da terrível justiça chinesa, porém, tal tese não foi comprovada. <risos> Por que será que este menino ficou tão assustado ao olhar para aquele homem? estavam brincando quando o novo namorado da mãe chegou na cozinha mas o filho mais novo assim que bateu os olhos naquele homem ficou em estado de choque como se estivesse olhando para algo muito assustador, o que ele viu no rosto daquele visitante teria ele visto algo espiritual talvez um demônio um encosto ou algo do tipo acompanhando seu futuro padrasto é um mistério, mas as imagens estão aí e cabe a você analisar e tirar as suas próprias conclusões. O trabalhador de um vilarejo nas Filipinas despertou com um barulho muito forte vindo do telhado. É como se houvesse algum animal correndo de um lado para o outro. Ele também ouvia um barulho muito forte de asas batendo, mas quando ele saiu para ver o que era, ele olhou para cima e viu algo explosivo. Game, game game. Game. <risos> não, mão, não, não game, game Havia um monstro em cima do telhado. Ele estava olhando em seus olhos e dando uma gargalhada. Nagal é conhecido como um vampiro nas filipinas e está agrupado na família Ausgan de criaturas folclóricas filipinas que incluem muitas criaturas. Sempre é descrito como uma criatura hedionda que pode, ao caçar, separar o tronco superior das pernas e brotar grandes asas de morcego para voar em busca de vítimas. É descrito como tendo uma língua comprida que é usada para sugar o sangue das vítimas adormecidas. Portanto, tem uma refeição favorita, que é o coração de um feto sugado pelo umbigo de uma mulher grávida adormecida. Como a maioria dos vampiros, sua fraqueza é o alho, sal e água benta. Mas eles têm mais fraquezas que tendem a evitar. Isso inclui adagas, vinagre, luz e especiarias, bem como a cauda de uma raia que dizem ser usada como chicote. Let it get someone on one go. Game. <Okay>. Game game. go Game.